Olá boa noite amigos sou Maurício Malcoca hoje eu vou fazer um vidinho aqui a gente vai mostrar aqui para os amigos nós é... vamos fazer o um vídeo sobre um meteorito E esse meteorito Nós temos umas dúvidas sobre ele há umas dúvidas que nós tá sobre essa pedra nós vamos tirar algumas dúvidas dela agora. Nós vamos usar as variônicas. Porque quando ele foi achado, eu estava usando as variônicas. E foi dado um comando para diamante. E elas me levou no lugar que ela cruzou e eu cavei e era ele Então, falei, se você é um diamante, então você vai esse mesmo. Mas depois eu olhando ela bem, depois que eu trouxe ela, não liguei muito para ela, foi um bom tempo já que ela tá aí guardada. Mas eu desconfiei, na época eu desconfiei que era o meteorito, foi ela, vou deixar guardado, uma hora eu vou fazer uma pesquisa sobre ela. Aí eu resolvi agora fazer uma pesquisa sobre ela. Então eu quero que o pessoal aí, os amigos aí do canal, que vê o vídeo aí, fazer os comentários e dar suas opiniões sobre ela Então é que geralmente os meteoritos eles são de algum planeta ou ele é aí de Plutão, Netuno, Marte, Mercúrio e algum outros planetas de Júpiter. Então nós vamos fazer as perguntas. É, as perguntas nós vamos fazer conforme de de alguns planetas, porque ele é uma pedra muito interessante. Então é aquela aquela pergunta que fica o seguinte: é um meteorito ou um cascalho de outro planeta? Então, essa é a dúvida que nós vamos tirar. Outra, a densidade dele para imã é pouca. A densidade dele não é uma densidade muito forte. Se você deixar o imã, o ímã quase cai. Né? Só que ele pega. Então, ele tem uma densidade fraquinha para ímã. Isso significa que ele tem uma composição muito pequena de ferro. Essa também é uma das dúvidas, que se fosse aí do planeta aí Marte ou outro planeta, um outro planeta, ele teria uma composição maior de ferro. Agora, o que nós sabemos aqui é o seguinte, que ele é um condrito. Agora vamos ver que geralmente esses meteoritos são do planeta Marte. Porque a cor dele, a cor preta, assim, uma queimada, essa cor preta aqui é a cor por fora dele. Mas por dentro aqui ele é de um cinza. Ele é um cinza, assim, um cinza metálico. Mas esse cinza não é totalmente ferro. Então é onde eu deixo muita dúvida dele também. Então, hoje o estudo que nós vamos fazer sobre ele, é para o pessoal ter uma ideia do que as variônicas pode fazer. Então, nós vamos pesquisar com ela. Agora, vamos ver o resultado e depois eu vou mandar ele para fazer a análise uma análise mesmo no, no Instituto, lá do Rio de Janeiro, aí sim nós vamos ficar sabendo realmente que ele é de verdade. Mas por enquanto a análise deles vai ser casuária única. E também vamos fazer alguma confirmação com o Pêndulo. Então nós vamos começar pelo planeta Plutão. Variônica, é, se, é, se essa pedra for do planeta Plutão, você cruza. Se não for, você não cruza. Um, dois, três. Não cruzou, porque não é planeta Plutão. Variônica, é, se essa pedra for do planeta é, Neptuno. você cruza. Se não for, você não cruza. Um, dois, três. Ela não cruzou porque não é. é agora nós vamos ver também aqui a. É, vamos fazer outra pergunta. Barione, essa pedra para planeta Urano, se fosse cruz, se for, você não fosse, não cruz. Ela também não cruzou porque não é de Urano. Bom, vamos ver se ela veio de Saturno. Ariônica, essa pedra veio do planeta Saturno? Você cruza, senão você não cruza. Ela não cruzou também. Vamos ver o outro. Ariônica, essa pedra veio de Júpiter? Se veio do planeta Júpiter, você cruza, se não veio, você não cruza. Um, dois, três. Não cruzou também, não vem de Júpiter. Agora vamos ver aqui de Mercúrio. Não, vamos ver de Marte. Mariona, essa pedra veio para a meta Marte? Você cruza, senão você não cruza. Também não veio de Marte. Mariona, que essa pedra veio para a meta da Lua? Você cruza, senão você não cruza. Também não é para a meta Lunar. Bom, vamos tentar Vênus. Varion, que essa pedra vem do planeta de Vênus, você cruza, senão você não cruza. Também não cruzou. Então, nós já passamos aí por oito planetas, sete planetas. Quarta um planeta. É o planeta Mercúrio. Vamos ver se ela veio do planeta Mercúrio. Um, dois, três. Aí que tal interessante que ela cruzou do planeta Mercúrio? Então, realmente ela veio do planeta Mer Mercúrio? O que deixa uma dúvida agora é o seguinte: vamos, vamos, vamos certificar de volta aqui realmente se ela vai cruzar. Que essa pedra realmente veio do planeta Mercúrio ou veio de outro planeta? Ó, oh, ela cruzou porque realmente veio do planeta Mercúrio. Aí é que tá uma história. Os meteoritos que vêm do planeta Mercúrio, até hoje descoberto, eles têm um formato meio verde. Assim, ó, você olha nele assim, ele tem um formato verde. Então, esse formato de cor dela aqui é estranho para ter vindo de Mercúrio. Agora, eu não estou dizendo que as bariônicas estão tá erradas e nem que elas estão certas. Mas vamos a outros detalhes. A baixa densidade de ferro dela indica que ela pode ter vindo do planeta Mercúrio. A cor dela por ser assim, um meio um marronzão quase preto, indica que ela não veio do planeta Mercúrio. Agora vamos fazer um outro teste. Veja bem. A intensidade de ferro dela é baixa. Então ó, vamos lá. Variando. Com a intensidade desse. desse Dessa pedra de ferro tem densidade alta, você cruza. Um, dois, três. Não cruzou, porque ela não tem densidade alta de ferro. Agora vocês vão ver o seguinte: Clarionica, se essa pedra tiver densidade baixa, a menos de 15% dela de ferro, você cruza. Senão você não cruza. Um, dois, três. Ela tem menos de 15% de ferro. Então é uma densidade muito baixa para meteorito. É por isso que quando você coloca o ímã nela, o ímã pega fraco. Você pode ver que o imã pega fraquinho. Você sorta o ímã e desce. Mas você pega ele assim e segura. Então ela tem uma densidade fraca. Agora eu vou fazer a demonstração com uma outra aqui. Essa aqui é um basalto é uma pedra basalto. Vocês vão ver que ela tem uma intensidade alta de ferro. Variando, mano. Que essa pedra que tu vai passar em cima agora. Se ela tiver uma intensidade alta de ferro. Você cruza. Se não, você não cruza. Um. Dois. Três. Ela cruzou. Com intensidade harta de ferro. Por quê? Porque é um basalto. Essa já pega aí, ó. Tá vendo? Que você põe um imã nela, ó. Bicho até puxa, ó. Então. E aquela lá tem menos de 15%. E essa aqui, ela já tem mais de 50% de ferro. Vamos fazer o teste só para vocês verem. Barionica, esse basalto tem mais de 50% de ferro, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. Ele tem mais de 50% de ferro, porque ele pode chegar até 70%. Então, aí que tão interessante. Esse teste com basalto foi só para vocês verem a densidade do ferro que ele tem mais, mais ferro do que essa aqui tem menos de 15% de ferro agora nós vamos trabalhar o pêndulo vamos fazer umas três perguntas pêndulo se essa pedra veio de marte você gira para a direita senão você não vira, vamos aguardar vamos esperar Vamos esperar a reação dele Para ver se ele gira Estamos esperando Até agora nada Vocês podem ver ó, que ele nem se mexe Às vezes dá uma tremidinha Mas eu estou tremendo, tremendo a mão um pouquinho Então veja bem Nada, ele não se mexeu Para girar, nada Agora vamos fazer a pergunta Para ele, para Mercúrio pênalti se essa pedra veio de mercúrio você gira para a direita olha ele já começou a se mexer muito rápido tá vendo ele já está girando já para a direita porque ele está confirmando que essa pedra veio de mercúrio aqui se eu ficar segurando em cima dele aqui ele vai ficar girando em cima dela aí que fica, fica a a parte muito interessante aí pro o pessoal aí que vai ver o vídeo, se eu analisar essa pedra pela cor dela eu diria que ela não veio de mercúrio, agora se eu analisar ela pela composição dela eu diria que ela veio de mercúrio, outra coisa carbono, veja bem as pedras que veio de mercúrio, ela tem um alto, um alto índice de carbono. Pena, se essa pedra tiver um alto índice de carbono, você gira para a direita, senão você não gira. Ó, ele já começou a se mexer, ó. Por quê? Porque ela tem um alto, um alto índice de carbono. Você está dando para você ver no vídeo aí que o peno está girando. Está girando para a direita. Porque ela tem um alto índice de carbono. Agora vamos depois uma outra pergunta mais interessante ainda. Agora nós vamos parar ele, eu vou parar ele. Agora nós vamos uma pergunta interessante, com as duas, com as duas coisas. E é uma pergunta das perguntas mais interessantes desse vídeo. É... Que é o seguinte. Isso, para vocês terem uma ideia, que essas varas iluminadas, elas é muito eficiente. Ó, agora a pergunta é o seguinte, varionica, essa pedra contém micro-diamante com milésimo de milímetro, nela? Se tiver, você cruza, se não tiver, você não cruza. Ó, um, dois ela cruzou, porque tem micros diamante mas é menor do que a metade do oi do mosquito somente dá para você ver alguma coisa com a lente e tem que ser uma lente 40 acima por exemplo, a lupa 10, 20 não dá para você ver tem que ser uma, uma pelo menos uma 40 então veja bem Agora, nós vamos a outro detalhe. Pênalti, essa pedra contém micro-diamante muito pequenininho, pequenininho mesmo. Você gira para a direita, senão você não gira. Ó, foi a conta de acabar de fazer a pergunta para o Pênalti, ele já começou a girar para a direita. Por quê? Porque ela tem micro-diamante muito pequeno. Agora vamos a um detalhe muito importante, mas esse é importante, esse detalhe é importante, porque Os meteoritos verdes que apareceu, acho que um ou dois de, de mercúrio, eles são de uma, de uma estrutura verde, com muito baixo teor de ferro, e com arte de carbono e eles apareceram também com micro diamante, milimetrado coisinha milímetro, milésimo essa também está dando o mesmo sintoma agora a cor dela a cor dela deixa uma dúvida, mas como se diz nós também não vamos saber que todas as pedras que vem de mercúrio são verdes pode ser que venha algum com cor diferente Agora, então deixa muita coisa. Agora se nós fizermos uma outra pergunta, veja bem que essa, essa é a última pergunta e é uma das perguntas interessantes. guarion essa pedra é um diamante carbonado vindo de mercúrio? Ó, veja bem, se for ela vai cruzar, Ó, ela já cruzou porque é um carbonado. Com muito carbono, isso nós já sabem, Deus dá outra pergunta, nós sabemos que é um carbonado. Agora vamos, outro interessante. Pena, essa pedra é um diamante carbonado, um diamante Você gira para a direita, senão você não gira. Olha, ele já começou a girar. Já está girando para a direita. mais ele aqui para vocês verem que ele está girando mais porque se ficar perto ele gira mais, mais devagar aqui ó porque porque ele está confirmando que é um carbonado com micros diamante agora isso tudo é interessante agora vamos fazer um teste nessa pedra essa é um basalto Variando. Esse basalto tem micros diamante Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. Não cruzou, porque não tem micros diamante Agora, vamos mudar a pergunta. Mariwanda, esse basalto, ele tem micro-cristais? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. Micro-cristais tem. Porque o basalto, o micro-cristais é original também em basalto. Então esses são os detalhes. Agora, lembrando aí o pessoal que a gente fica naquela dúvida. Essa, essa dúvida que eu tinha dele, é a dúvida que eu tenho ainda, mas. Olhado pelas variônicas, olhado pelo pêndulo, é uma dúvida que nem, nem precisaria ter, daria já para saber que ele realmente é um meteorito de, de, de Mercúrio. Agora, como ele veio parar no planeta nosso, é que nós não sabemos, né? Agora, o que me deixa dúvida dele é a cor dele, O mais não me deixa dúvida. A composição dele, eu tenho a composição dele, eu posso pegar toda a composição dele, deixar anotada. E também, aí pediu os amigos aí, que entrar no vídeo aí, que tiver alguma opinião aí, que tiver algum estudo sobre meteorito aí, dar uma opinião aí, uns comentários. Então, é, eu já fiz vídeo anterior dele, mas não, não fazendo análise dele. É... Porque os meteoritos de mercúrio são muito raros São raríssimos E se for nessa cor aqui de mercúrio ainda é mais raro do que os verdes ainda Porque né, esse seria o primeiro nessa cor Então a... Por é, exemplo, essa camada escura dele eu tenho conhecimento, seria o primeiro de mercúrio com essa camada escura. O mais ele tem uma camada meio esverdeada. Porque os meteoritos de mercúrio, quando, geralmente quando eles entram na atmosfera nossa, eles são um pouco mais luz verde. Mas a gente vai mandar ele também para é o que... instituto, né? Nós já estamos aí para encerrar o vídeo, que o vídeo está ficando um pouco longo. E pedi aos amigos aí que nós fizemos o vídeo aí à noite, porque não tivemos, tivemos uma correria aí nos fim de semana, semana inteira. Então está ficando complicado para mim fazer uns vídeos. Uma boa noite, Maurício Mococa.